Eu te conheço eu vejo, desde novembro do ano passado, faz pouco tempo, não é muito tempo. Estava vendo um vídeo no YouTube, parece que é uma propaganda sua. Tive a felicidade de fazer o Salto Quântico, que foi incrível. E estou muito agradecida por ter conseguido me organizar. Eu trabalho em um CMEI como auxiliar em serviços gerais, e a minha maior libertação foi conseguir superar as crenças limitantes que eu tinha referente a financeiro. Eu não conseguia acreditar que tinha possibilidade de alguém que ganha um salário mínimo se organizar para fazer uma experiência absurda dessas, que é o salto quântico, e agora o coaching... Antes, Eu tô, olha, subindo pelas paredes de tão feliz que eu tô, professor. Eu quero te agradecer pela sua doação, senhor é 99,99 é, é, é ,99 amor vibra, expande, inunda mesmo amor. Eu eu, eu não vejo a, a, a sua vida. De outra maneira. Obrigado por tanta doação. Eu parei, eu consegui superar a fibromialgia. Eu não tomo mais remédio controlado desde o salto quântico. Vocês, eu amo estar com vocês, vocês são incríveis. Cada um de vocês. Foi uma alegria ver todos vocês. Foi uma alegria. É poder estar em um sentimento tão alto como é esse que faz parte da nossa, da nossa vida nesse momento. E eu, eu quero falar somente uma coisa. Sabe? Obrigada por tudo. Muito obrigada.